Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, Ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiveres, ser-lhes-ão retidos. Palavra da Salvação Celebramos neste domingo, domingo de Pentecostes, uma realidade nova sobre o que é ser cristão. O Senhor apresenta-nos no Evangelho dois aspectos fundamentais sobre o que é ser cristão, que é a mesma coisa que dizer, o que é ser santo. E o Senhor mostra-nos que ser santo é bem diferente de ser herói. O primeiro aspecto, como podemos ouvir no Evangelho, é que os discípulos encontravam-se cheios de medo, fechados em casa, com medo dos judeus, diz o texto do Evangelho. E esta é a primeira realidade. É natural, é humano, sentir medo. Faz parte da nossa realidade. O sentir medo significa sermos conscientes dos perigos que estão à nossa volta. Mas o Senhor traz-nos uma novidade. Com Ele, com a paz dEle, como o Senhor diz aos discípulos, com a paz dEle, é possível nos ultrapassarmos esse medo humano, natural, e alcançarmos uma tranquilidade de coração, uma confiança, que só os santos podem ter. Os heróis confiam em si próprios, confiam nas suas forças, e quando muito vencem o medo porque acham que são mais fortes do que os outros. O santo, por outro lado, não é aquele que está tão confiante em si, que é capaz de vencer os medos só por si, não, bem diferente disso. É aquele que confia tanto no Senhor e na força que vem do Senhor, na força do seu espírito, que avança, mesmo que humanamente tenha medos que avança porque sabe que a sua confiança está colocada em Deus, no Senhor, e não em si próprio. Esse é o primeiro aspecto que fica como desafio deste Evangelho. O santo é aquele que confia no Senhor e, por causa dessa confiança, é capaz de vencer até os medos que o rodeiam. Em segundo lugar, o Senhor apresenta-nos uma novidade também, porque pela sua encarnação, pelo facto de Deus ter feito homem, o Senhor quer contar conosco para chegar até aos outros. O Senhor não quer ser apenas Ele a chegar diretamente aos outros, mas quer chegar através de nós. E por isso o Senhor nos diz, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. E isto é uma missão tremenda para nós, porque significa que o Senhor quer fazer chegar o seu perdão, o seu perdão infinito e incondicional, através de nós aos outros. E isso é também para nós uma novidade. Porque também nós, por nós próprios, não somos capazes de perdoar os pecados a ninguém. Quando muitos somos capazes de desculpar. Mas perdoar é outra coisa. Desculpar pode-nos levar até à indiferença. O perdão não leva à indiferença. Pelo contrário, porque eu conto com o outro, porque eu dou valor ao outro, eu quero fazer chegar ao outro o perdão do Senhor. E por isso para nós, nesta semana, com o Evangelho que o Senhor nos oferece, ficam estes dois desafios. Por um lado, ser santo significa vencer os medos, não por nós próprios, nem pelas nossas forças, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós. E então, vencer o medo passa a ser uma coisa sobrenatural e não natural. Em segundo lugar, ser santo significa saber que o Senhor conta comigo. quer fazer comigo este projeto de o fazer chegar aos outros. De que forma é que esta semana, por um lado, eu vou vencer os medos, não pelas minhas forças, mas por saber que o Senhor está comigo. Em segundo lugar, posso eu esta semana olhar em volta e pensar a quem é que o Senhor ainda não chegou simplesmente, porque eu ainda não deixei ser instrumento do Senhor, ainda não deixei que o perdão dEle, que o amor dEle, fosse através de mim até aos outros, chegasse através de mim até aos outros.